Olha o cristal, o que vocês vão aprender também, viu, gente? Olha só que beleza. Vamos ver o que o cristal vai trabalhar em você. Se solte, mas solta mesmo para você ficar à vontade. Para você falar, eu tô sentindo isso. Tá. Você quer pôr a mão aí? Quer. Vamos ver se ele quer ir na tua mão. Foi. Tá trepidando? Pode tá, abaixar um pouco, tá, tá senão você fica cansada. Quando ele trepida assim, nossa, Selena, o que que é isso? Você tá com uma vibração muito boa, hein? Ao mesmo tempo que você tá um pouco irritada, silenciosa assim, sim a tua vibração, ela tá diferente. Sim. Você tá sentindo essa vibração em algum lugar do corpo ou só na mão? No corpo todo.